Fala galera do meu canal, hoje eu tô com um top líder, um jovem empreendedor, um grande cara, Vicenzo, é, empreende nas horas em tempo parcial, tem outro modelo de negócio tradicional, usa muito bem as ferramentas, as mídias sociais para atrair clientes e fazer prospecção dos negócios dele. Vicenzo, dá um alô pra galera do meu canal. Fala galera, tudo beleza? Prazer enorme estar aqui falando com vocês e compartilhar o mínimo que seja de experiência aí que vocês possam estar utilizando na vida de vocês. Vitianzo, me conta uma coisa. É, você trabalha com, com um alimento fitness e também desenvolve é, empreendedorismo, outra forma de empreender em tempo parcial. E Jim Rowe já falava: é, trabalhe durante o dia para pagar as contas e nas horas vagas para construir a sua riqueza. Como é que é esse negócio de desenvolver marketing de rede em tempo parcial? Ah, então, é um negócio é gratificante, é satisfatório, porque é, você acorda todos os dias sabendo que tem que fazer seu trabalho tradicional. Porém você dispõe de uma, duas, três, quatro, cinco horas conforme você pode para trabalhar na sua riqueza, gente. Isso não tem preço. Então é o que eu acabei descobrindo junto com o marketing de rede e que hoje eu passo a compartilhar com milhares de pessoas durante esse período que nós estamos vivendo. Bacana. Vicenzo, fala pra mim, fala pra galera. É, como, é que, como é que você pensava, o que, que você acreditava que era o marketing de rede antes? Você conhecia o marketing de rede? Tinha preconceito, preconceito? Qual foi a mudança, rompimento, quebra de paradigma a partir do momento que você começou a se desenvolver e conhecer melhor esse modelo de negócio? Qual o recado que você poderia dar para essas pessoas a partir da tua experiência? Bom, se tem algo que eu posso começar falando é que a informação certa vale mais do que dinheiro, galera então busque se conectar o que, que eu fiz eu realmente estudei não tinha não, não sabia o que realmente era o marketing multinível porém fui buscar a informação certa porque antes eu tinha informação de pessoas que não conheciam o negócio. Então eu baseei meu sistema de avaliação naquelas ideias. Hoje, como eu fiz uma pesquisa de mercado, compreendi que realmente o negócio é maravilhoso, pode alavancar a sua vida, te trazer uma, realmente a riqueza, te trazer qualidade de vida, liberdade liberdade financeira. E você pode realmente desfrutar do melhor que a vida tem para te oferecer. Fizer um bom trabalho, ó, lógico, né? não é dinheiro fácil como muitos imaginam que é. Legal. E me diz uma coisa, Vicenzo, é a área de desenvolvimento pessoal, de leitura, o que, que agregou o marketing de rede na tua vida? Qual a dica que você dá pra galera aí? Oh, total, né, cara? Total. Isso aí, realmente eu eu entrei, eu era uma pessoa, hoje, 5, 6 meses depois, eu sou outra pessoa, e eu tenho certeza que num ano eu vou estar 365% melhor, porque quando você passa a entender que realmente o seu cheque cresce, na medida em que você cresce, você vai buscar se desenvolver todos os dias por prazer, gente. Porque você vai querer a informação, você anseia por saber mais. E o bom de tudo isso é que você não fica só pra vocês conhecimento. Você compartilha com as outras pessoas para que elas possam ser pessoas melhores assim como você. Que show! E me conta um pouquinho sobre as redes sociais, mídias sociais, isso que você usa muito bem e de forma extremamente profissional para fazer vendas, prospecção, para fazer os seus negócios. Como é que você usa? Qual é a dica que você dá para a galera aí? Pessoal, a dica que eu tenho que dar para vocês é que assim, se você não tiver na palma da mão do seu cliente, você está fora do mercado. Então, busque o mais rápido possível você se conectar no mercado de forma que você possa introduzir o seu business na Instagram, Facebook, WhatsApp. E você possa estar levando a informação que você deseja para o seu cliente estar conectado com ela onde ele estiver. Isso vai realmente mudar o seu negócio. Show! Você teve com o Vicenzo, um top líder, um cara que sabe aonde vai chegar e, mais do que isso, melhor, sabe como chegar. Se você quiser conhecer ele, segue ele no Instagram aí, vou deixar o Instagram dele. É um baita cara, um cara que vale a pena conversar, tem muito pra te agregar, tem muito pra compartilhar com você. Tchanzu, muito obrigado. Irmão, tamo, tamo junto. Tamo junto nós. Falou, galera! Falou, galera. <risos>